Oi gente, tudo bem? Eu sou a Ana Pérez do Marketing da Faculdade Descomplica No episódio de hoje do Quer Que Desenhe vamos dar um passo a passo que vai ajudar muito a sua vida de estudante Como estudar em casa. Aguenta aí que a gente já vai começar o vídeo. Antes de tudo eu te dou uma dica. Baixe o mapa mental completo aqui mesmo. Tá aí ó, no link da descrição. Baixou? Então, agora é só se inscrever no nosso canal e clicar no sininho pra ativar as notificações. E tem mais, tem o um link aí na descrição pra você conhecer a Faculdade Descomplica e estudar em uma Faculdade com nota máxima pelo MEC Professores super qualificados E micro certificados que ajudam A sua entrada no mercado de trabalho Já parou pra pensar que mais do que nunca A gente precisa saber como estudar em casa? Não? Então, vamos começar falando Rapidinho sobre o que não fazer Estudando em casa, pra você poder reconhecer Os hábitos que mais atrapalham seu desempenho Nos estudos e assim poder Aproveitar melhor as dicas que a gente vai dar Beleza? Uma coisa que você não deve Fazer é estudar de pijama É sempre bom colocar uma roupa confortável mas você tem que estar tá vestido para estudar, né? Outra dica é não estudar com fome. Isso é algo que deve ser evitado. Porque, como a mãe de todo mundo já disse algum dia na sua vida, saco vazio, não pare em pé. E claro, a saúde do seu corpo também contribui muito para os seus estudos. Estudar no meio de muitos ruídos pode te atrapalhar muito. Mas a gente entende que nem todo mundo tem a opção de estudar num local silencioso. O que você pode fazer é estudar em horários alternativos, como pela manhã, por exemplo. E estudar com pressa meu estudante? Se a matéria já atrasou, então acalma e se organiza um pouquinho. E se liga, a gente vai falar um pouquinho sobre organização para te ajudar nisso. Antes de colocar a mão na massa, comece se organizando. É muito comum que se pense que é só pegar um livro, ou então um caderno, ou ligar o computador. Mas tem outras coisas muito importantes. Uma delas é definir o um local de estudos. Procure criar um local tranquilo e que esteja sempre organizado. Outra dica é montar um cronograma de estudos. É ele quem vai te guiar na sua jornada de estudante. Com ele, você vai lembrar das matérias que precisa estudar de acordo com a sua rotina, de acordo com o seu objetivo. Seja você um estudante que está se preparando para o Enem ou alguém que já está na graduação. Esse cronograma pode ser montado em quatro passos. O primeiro deles é conheça a sua rotina. Leve em conta o seu horário de estudar, o horário das refeições, o horário do trabalho, da escola e até mesmo daquelas outras tarefas que a gente sabe que estão ali no dia a dia, mas acaba se esquecendo na hora de montar um planejamento. O segundo passo é definir o seu horário de estudos. Qual horário você se sente mais produtivo? Qual matéria você prefere estudar nesse horário? Priorize as matérias mais complicadas nos seus momentos de maior produtividade e ânimo. Deixa pra estudar aquela matéria mais fácil, mais tranquila, quando você já estiver naquele ritmo de preguiça, meio que quase acabando de estudar. E ninguém vive só de estudos, né? Você precisa separar um tempo pro seu descanso e lazer. Afinal, todo mundo precisa relaxar. Ver séries, passear um pouquinho, mas ó, de máscara, hein? Ou então dar uma olhadinha nas redes sociais, mandar uma mensagenzinha pro crush. Isso é muito necessário para você poder estudar tudo direitinho depois. E como sempre, é bom se preparar para imprevistos. O último passo é justamente sobre isso. Adicione espaço vago no seu cronograma e reserve um período para revisar se essa rotina ainda tá fazendo sentido para você ou se é melhor fazer alguns ajustes. Tudo isso te ajuda a estudar melhor em casa, mas o que você precisa lembrar é que mesmo estudando em casa, você não está sozinho. A tecnologia é a sua grande aliada. Ela pode te ajudar com aplicativos de gestão de tempo ou até mesmo aqueles apps para criar notas ou listas de tarefas e nós não podemos nos esquecer daqueles apps que ajudam a sua produtividade. Procure na Apple Store ou no Google Play. Existem vários aplicativos como Trello ou Evernote que são gratuitos. Além da tecnologia, você precisa pensar como a sua família e amigos podem ajudar nos estudos em casa. Avise os seus pais, responsáveis e familiares que vai ter um momento em que você vai estar estudando durante o dia. Por isso, precisa definir horários para ajudar dar em tarefas domésticas ou até separar um horário de lazer com eles. As amizades também precisam ser avisadas que você tá com um novo objetivo e que precisa focar. Se você tem outros amigos estudando, crie grupos de estudos entre eles e peça ajuda da sua namorada ou do seu namorado para poder revisar a matéria. E claro, evite aglomerações. Bora para as próximas dicas? Nós já falamos de produtividade e não podemos nos esquecer de que existem diversas estratégias de estudo para te ajudar. Um método conhecido que pode te ajudar é o Pomodoro. Com ele, você divide o seu fluxo de estudos em blocos de concentração e deve fazer a adaptação de acordo com a sua rotina. É claro que se você não curtir o Pomodoro, existem várias outras formas de estudar e focar em casa. Você pode elaborar um sistema de metas e recompensas para te manter mais produtivo. Por exemplo, ao fim de cada conteúdo, você pode ver um episódio de série ou simplesmente ficar de bobeira por alguns minutinhos nas redes sociais. E claro, você pode buscar outras estratégias. Tudo depende daquilo que mais se adapta a você e a sua rotina. E aí, gostou do Quer Que Desenhe de hoje? Nós ainda vamos dar várias outras dicas de estudos por aqui. Então aproveita, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber notificações de todos os vídeos novos por aqui. Eu já disse, mas não custa lembrar. Tem link na descrição para você poder baixar o mapa mental completo e em alta resolução. E claro, você que gostou desse vídeo e já quer avançar para sua vida de universitário, já pode conhecer a Faculdade Descomplica. O nosso vestibular tá aberto e a mensalidade tá com um precinho que você não vai ver igual por aí. Gostou? Um grande beijo, até a próxima, tchau!